Falar do curso da Rita é um pouco falar da minha história como profissional na área de Direito. Sou Ricardo Stella, advogado eleitoral. Graças muito também ao aprendizado que a professora Rita passa no seu curso. Ela traz de forma didática, traz de forma prática e também traz as novidades. E sempre com muito estudo, com muito afinco, ela passa para todos nós, os alunos do curso. Se você tem alguma dúvida de qual é o melhor curso, não tenha dúvida nenhuma agora. É esse.